Estamos aqui inaugurando mais uma parte da nossa sala de força e condicionamento com um parceiro maravilhoso. Hoje nós celebramos no Maria Lenk Olympic Center em Rio o open do the High Performance by Ziva. O do COB prevê disponibilizar em nosso treinamento a melhor qualidade e variedade de equipamentos possíveis voltados para a preparação dos atletas brasileiros. Para que isso fosse possível, os especialistas do COB junto aos especialistas da Ziva analisaram nossas necessidades e desenvolveram excelentes equipamentos para essa nossa sala de treinamento funcional. Quando a gente teve os primeiros encontros para conversar sobre uma possibilidade de desenvolver os equipamentos para essa sala, a gente entendeu que eles estavam desenvolvendo uma estação funcional que era uma ilha e a gente optou por explodir essa ilha para virar equipamentos de parede, já que a gente estava trabalhando uma sala que a gente queria tirar tudo do meio e ter o vão livre central da sala. O material do piso ele foi desenvolvido com algumas marcações de treinamento funcionais. Acho que esse piso é, ajuda bastante que ele não escorrega e essa marcação da, da, da, fica mais fácil da gente ter uma referência para realizar os exercícios, está bem legal. Ele foi todo, todo feito sob medida em fábrica por função dos desenhos e ele vem todo um mapa de montagem. Ele vem um mapa junto com ele, ele é todo, peça a peça numerada e é como se fosse um quebra-cabeça. E depois a é sair montando, ele vem separado em paletes por região e a gente vai montando as regiões até fechar todo o quebra-cabeça. É muito prático para instalar, foi uma instalação rápida, a gente demorou três dias na instalação dele, já com os acabamentos. Fizemos um desenho de um conceito de um monkey bar, de uma, de uma barra de escalada, e aí um biomecânico deles, o Jason, com todo, com todo o pessoal da fábrica da China, foi desenvolvendo já o espaçamento entre barras, toda a finalização do equipamento. A gente foi uma troca que demorou mais de três meses em desenvolvimento de projeto a gente foi trocando figurinha, mas ele foi fabricado na China, então esse foi o grande desafio, fabricar um equipamento sob medida para uma sala. Então a gente teve que chegar com o equipamento que foi todo embarcado em dois contêineres de 40 pés, a gente tem um volume enorme de equipamentos na sala, e ele veio para o Brasil, a gente descarregou esse equipamento, teve, tivemos primeiro todo um trabalho de separação de, de tipologia de peça, o que era material de consumo, o que era material em cima das estações, todos os materiais propriamente ditos, as estações propriamente ditas, as ferragens. E aí o, o, a empresa veio com montadores oficiais deles, fizeram a montagem preliminar das máquinas. cada dois anos nós reformamos esse espaço aqui, trazendo sempre novas possibilidades de treinamento e buscando acima de tudo a excelência dessa preparação e a atualização dos equipamentos novos de forma a oferecer aos nossos atletas as mesmas condições encontradas nos melhores centros de treinamento do mundo. Eu já viajei bastante, vi, vi bastante coisa e eu não lembro de ter, ter visto uma sala assim, pelo menos não tão funcional. já vi salas muito grandes. Mas acho que tão direcionada para o atleta, para o alto rendimento, não lembro, não lembro de ter visto. A gente que viaja bastante, assim, vai para fora e vê as academias assim, grandes, assim, e fala assim, nossa, o que, que no Brasil não é assim? E agora a gente já pode olhar e falar assim, nossa, o Brasil está igual sem alunos, o Brasil está melhor que Essa sala é o é um sonho de todo atleta, chegar num ambiente que ele possa ser é, treinado e buscar seus objetivos. A gente fala que são os brinquedos novos, a gente deve começar a testar aí o que tem de novo e estou ansioso para ver o que a gente pode acrescentar no treinamento. Acho que é sempre legal ter essa novidade também no nosso treinamento, mudar um pouco a nossa rotina, motiva. A gente já tem motivação suficiente, mas, mas é, essa questão do novo, da gente ter treinamentos diferentes, sempre motiva e estou bastante ansioso para inaugurar essa sala. We have a passion for what we do, we have a vision of what we do. E nós queremos criar mais do que apenas a performance, nós queremos criar um legacy Um legado que será antes dos Games e depois dos Games. Então, esses equipamentos estão aqui, realmente estão aqui para fazer a diferença para o atleta Olímpico Brasileiro. E a gente torce para que a nossa meta de Top 10 seja carimbada por essas peças que a Ziva hoje deixa aqui para o time Brasil. Obrigado, Ziva, por apoiar o esporte olímpico do Brasil. Ziva!